Olá, espero que te encontres bem. Se calhar já bastante cansado deste tempo que estamos a viver. Mas o tempo pascal continua, a vida continua e temos que ir procurando força para enfrentar esta situação. Ora, nós hoje estamos no quarto domingo do tempo da Páscoa. Este domingo tem habitualmente sempre o mesmo nome, não as mesmas leituras, que é o domingo do bom pastor ou também o domingo de oração pelas vocações. Se calhar podemos começar por aqui. Nenhum homem, nenhuma mulher, digamos assim, vive sozinho. Deus sempre, sempre a todos nos chama para alguma coisa, para alguma missão. E a primeira pergunta que se calhar hoje podemos fazer é, uh, sendo esse chamamento? Claro, há grandes decisões na nossa vida, de, uh, do casamento, uh, da vida religiosa, uh, enfim, também de um, de um curso que, que, se, que se escolhe, mas essas decisões depois precisam de ser concretizadas no dia-a-dia. -dia. Hoje... Uh, este, este domingo é especialmente destinado a rezarmos por estes, por aqueles uh, sacerdotes, pelas, religiosos, pelas religiosas, também pelas famílias que sentem esta uh, vocação à, à vida matrimonial, que de facto é uma vocação tão importante, tão fundamental na vida da Igreja como uh, a vida religiosa, ou a vida consagrada, ou a vida missionária. Portanto, este é o dia, e fica o desafio de, um, de rezar um pouco por esta, um, enfim, por alguém, por algum sacerdote por algum religioso que conheças, para que Deus o torne sempre fiel à sua missão. Depois, este, como dizia, é o Domingo do Bom Pastor. No Evangelho que nós escutamos neste dia, este Evangelho destas, deste ano, digamos assim, litúrgico, é a primeira parte. E na primeira parte, nós quando chegamos a uma casa, entramos por onde? Pela porta. A porta, digamos assim, é aquela realidade que separa entre o interior e o exterior. A porta do que Jesus uh, cuida das suas ovelhas. Uh, na Palestina as ovelhas ficavam num lugar, numa espécie de lugar comunitário que não tinha portas blindadas, digamos assim, mas que era cercado por um muro. E era o pastor que ficava, digamos assim, à porta desse muro para guardar, enfim, guardar as ovelhas que ali pernoitavam durante, durante a noite dos, dos invasores, dos ladrões. Esta imagem é muito importante para nós percebermos hoje uma coisa, que é escutar a voz do Senhor, obedecer, digamos assim, sentir este que Jesus também nos protege destes problemas e destas realidades que mais difíceis, que nos, nos batem à porta e tudo isso é hoje, talvez, se calhar, a única esperança que nós podemos ter. Por isso, hoje, neste Domingo do Bom Pastor, pede a Jesus e reza-lhe, pede que ele te proteja, que tu também sejas capaz hoje de escutar a sua voz, de lhe obedecer, sabendo que ele leva-te sempre para verdes prazos, ou seja, leva-te sempre para o melhor caminho, para a melhor vida. Bom domingo.